Pessoal, tô aqui pra falar desse filme em 2022, que era promissor de 2022, nossa, o terror de 2022, de novo aí com o Bill Skarsgård. Mas, meu Deus, eu achei um filme muito, muito nada a ver. No começo do filme eu tive uma ideia, pensei assim que, bah, vai ser interessante, vai ter um plot interessante, mas o filme completamente muda e fica até cômico, não tem... Não sei, falaram que, que dá medo, mas eu não vi medo nenhum. Tem o Richard Brake, que é do 31, parece até um filme do Rob Zumbi, que é um ator bem característico do Rob Zumbi, e ou desses filmes bem trashs. Uh, tem o Justin Long, que depois do Tusk, eu nunca mais consigo imaginar ele sem ser, um, sem ser o Tusk, né? E tem o Bill, né? Uh, esse filme... Ele me parece um pânico na floresta, sendo que eu sou super fã do pânico na floresta. E esse filme eu não gostei, porque é tipo um filme subterr subterrâneo, no qual acontece tudo lá no subterrâneo, praticamente. E a explicação é muito parecida com pânico na floresta, até. E ridícula, sabe? Me, me deu até pena, assim, no final, mas ah, achei bem nada a ver. A única coisa que salvou foi, no minuto final, a música Bima Baby, e tem tudo a ver com o filme. <risos> Fica um spoiler aí. Mas, olha, eu achando que era o máximo, não perca o seu tempo.